E aí rapaziada, suave aqui é o Sertia trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, hoje eu trago pra vocês um vídeo de tutorial aqui e ensinando como vocês podem criar aqui um programa aí pra vocês usar pra fazer live, fazer gravações. O que, que você quiser relacionado a vídeo Beleza? Mas se você for novo aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho de notificação Deixa o like, que vai ajudar de montão E mano, hoje o vídeozinho É tutorial, então eu quero ver uma meta Bem legal de likes aqui, pra mim trazer mais Vídeo relacionado a tutoriais E com outros programas, porque eu tô gravando Pelo Betcam, posso trazer um videozinho De Betcam, posso trazer muitos vídeos Só depende do seu like, do seu comentário Cara, então me ajuda aí, beleza? Mas sem enrolação Você vai estar tá baixando o melhor vai estar tá um link na descrição você vai esperar 5 segundinhos mano que não vai matar ninguém mas se você for um cara assim que não gosta de ver anúncio vai descer aí nos comentários desce no comentário desse vídeo que o link vai estar tá fixado aí beleza? nesse clique aí vai ter um link de encurtador e um link que vai direto pro você baixar o negócio beleza? se você for um cara que vê ah, tô exaltado aqui, não quero querer ver anúncio hoje não então vai faz isso aí mas se você gosta aí do canal, gosta das coisas que eu faço aqui só clicar no link piu, viu o anúncio, pulou o anúncio e baixou o bagulho, agora você vai vir aqui, vai estar tá aqui na área de trabalho você manda para a área de trabalho, ou tira dos downloads, deixa aqui na área de trabalho só vim aqui em extrair, o bang vai extrair, vai aparecer a pastinha aqui normal Aí vai vir aqui ó, setup, tudo de boa, e ó, primeira coisa que você vai fazer no setup aqui não sei porque fechou, você vai abrir o setup normal, se quiser pode estar como um administrador só abrir ele aqui vai abrir ele, né, galera? Daquele aquele negócio, estava tudo certinho estava bom, mano? Esse aqui pega só ali... Ah, não, pega no... Eu não me engano, pega no 64 bits e no 32 Se eu não me engano, né? Mas às vezes você pode estar enganado Às vezes pega só no 64 Mas vamos ver, baixa aí Se você tiver o 32 e me avisa nos comentários Mas tudo bem Vindo aqui, ó, você estava, Apareceu aqui na área de trabalho, ó o app, tipo, tudo de boa O que você vai fazer aqui na pasta crack? Primeiro você vai abrir aqui Vê isso aqui, né? Programa da Total, mano. Aqui você vai vir aqui, clicar no botão direito no do mouse aí, ó. Abriu o local de abrir o local, local do arquivo, beleza? Abriu o local do arquivo. Você vai clicar aqui é na segunda opção, tem um abrir, segunda opção que abre o local de arquivo. Vamos ver aqui. O que, que a gente deve fazer aqui, galera? É isso, mano. Ó. Pegar, colocar essa pastinha aqui pro lado. vir aqui. Substituir isso aqui, mano. A gente vai ter que substituir. Pegar esse daqui, que é o Wald X64. Mandar aqui pra dentro. Espera que meu mouse tá dando uns BOzinho. Daí vai aparecer. Lá. Pera aí. Opa, mandei errado aqui. Daí tá. Jogou pra cá, mano. Pronto. Daí você vem cá, ó. Onde que tá escrito action aqui? Vem cá e vi isso aqui para esse trabalho, galera. Bem simples mesmo, mano. Mas você vai mandar ele aqui para a área de trabalho. Depois que vim aqui para a área de trabalho, o que você vai fazer? Só abrir, mano. Simplesão, a galera. Mas abrir eu tô tá O no negócio, mano. Bem simples mesmo. Daí aqui você vai escrever: ó, grava os jogos no F9 e tal. Daí aqui tem como você é, gravar: vai para o YouTube, vai para Twitch, Facebook. O que, que você quiser. Ok, dá para você gravar áudio É, separado, tudo certinho. As fotos, tem como você tirar a foto do... Que é tipo a um screen, né? Tirar aqui do seu navegador, da onde você quiser, né, mano? A área de trabalho e tal. Aqui vai é marcar o tempo, o tempo que você quer que grava... É, devido lugar, tipo... É, você quer gravar só a área de trabalho. Por... Devido tempo. 3 minutos, exemplo. Vai gravar a área de trabalho. Depois você quer gravar outras coisas. Aqui você faz isso. Tipo isso, né? Quer gravar jogos, áreas de trabalho... É, cada um tem seu tempo pra gravar Aí você faz isso aí, aí aqui ó, você vem aqui nem conta tem como você conectar sua conta do Facebook e tal Aí é tudo certinho, mano E o bagulho, o bom disso aqui, galera, é que dava fazer live, mano Se o seu PC for ruim, cara, pode ter certeza, mano A live roda Você vai, depois que você baixar, você vai se surpreender Na moral, o melhor programa que teve em 2019, cara Você vai curtir, baixa ele O link tá na descrição, se vocês quiserem mais tutorial tipo esse daqui Vamos deixar um like aqui nesse tutorial. Também me segue nas redes sociais, que é muito importante para estar tá recebendo todas as notificações antes do vídeo aqui, né? E também ativa o sininho de notificação aqui. Se você for novo, se inscreve, tal, tal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço do Senhor Tietchê, que coisa, comentários aí, a gente responde. Tamo junto.